Terminal. Bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso. Eu resolvi fazer esse tipo de vídeo porque eu achei muito bacana. Se você não entendeu, eu tenho uma parada que chama Play Pass. O Play Pass é... Tá ligado aqueles jogos que é pago na Play Store? Lógico, a gente tá falando de Android. Eu não tenho iPhone, tá? Então, tem alguns jogos que são pagos. E às vezes as pessoas ficam na dúvida. Falar, meu, será que compensa eu comprar? Eu comprar? Então eu peguei esse Play Pass porque eu consigo baixar jogos grátis e seriam pagos. Então eu quero testar os joguinhos que estão em alta naquele momento. E para saber se compensa de repente você quer comprar ou você quer jogar, entendeu? E hoje eu escolhi um jogo que é o que tá em alta. E eu não sei se é legal. Eu vou testar junto com você e a gente vai descobrir, beleza? Então se você quiser baixar o nome do jogo tá aí embaixo, tá bom? Certinho. Ele está em alta aqui no Play Pass, né? Que é o, o passe que a gente tem do Play. E eu vou jogar ele. E vamos ver se é bom, beleza? Ó, só pra, Só pra você saber, esse joguinho já tem mais de 100 mil downloads e ele foi recentemente lançado. E ele tem uma avaliação de 4.4 estrelas. Deve ser muito bom. Aparentemente é um joguinho sobre morte e estrada para o, cada... para o Canadá. É um gerado aleatoriamente road trip ação RPG. Não sei, mas tem gente que tá falando que não consegue parar de jogar essa bagacinha aqui. Vamos dar start. Ele é um joguinho, parece que é bem maneiro, hein, manos? Tá, vamos ver se eu consigo. Eu tô no emulador, eu não consigo fazer nada, mano. O cara parece que tá mandando eu ir com ele. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Eu tô, eu tô... Como eu tô no emulador, ele tá trocando aqui a paradinha, ó. Tem uma porta aqui. Parece o West da cidade de Palette, mano. Ué, não entendi. Ah, entendi. Agora eu entrei. Beleza, tem um pãozinho aqui. consigo pegar o pão? É um porrete, não é um pão não, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ali eu abro a portinha. Beleza, ó. A gente tá andando pelos... Consigo quebrar? Beleza. A setinha mostra, eu acho, pra onde a gente tem que ir indo, ó. Então a gente Vai, vamos abrir, vamos, vamos vazar Na parada, vamos quebrar tudo Tá ligado? Com o joguinho é de quebrar tudo, bicho Vamos falar com essa mina aqui tá, tá em inglês, desculpa, não manjo Inglês, eu vou pular logo essa parada Eu nem sei o que apertar, velho Ok, sei lá Ah, ela me seguiu, que maneiro Será que consigo pegar alguma coisa na geladeira? Beleza, ela tá me seguindo, agora vamos Embora, vamos descer uh, Tem uma outra portinha aqui O inimigo, mano, são zumbis, velho Entendi, mano, são zumbis, mano Mano, será que eu consigo pegar alguma coisa deles? Não, não consigo. Não consigo. Olha, mas eu consigo passar. Nossa, mano, tem muito zumbi. Ai, meu Deus. Tem muito zumbi, velho. Toma. Uau! Deixa eu ver. Será que eu tenho que eu posso pegar alguma coisa? Olha, tem uns órgãos aqui no chão, mano. Que nojo. Ah, esse zumbi tá... Meu Deus, mano! Cadê? Onde fica a minha vida? Eu não, tenho... não sei onde fica a minha vida. Beleza. Eu tô sangrando? Eu tô sangrando, mano. Gente, me ajuda! Meu Deus, meus amigos não me ajudam, velho. Beleza, vamos lá. Eu acho que o que tá fazendo mal é o torresmo que eu comi de zumbi ali, mano. Isso é o que tá me fazendo mal, eu acho. Ó, vamos pra trás e tchau cacau, cacau. Ó, o segredo é ir pra trás, mano. Você vai pra trás quando ele ele abriu os braços e mete a bronca no bichão Tchau, tchau, tchau Uou, vamos dar a volta Olha, ele tá seguindo a gente, beleza Ah, mano, por que, que meus amigos não me ajudam Antes, velho? Beleza, e agora? Será que a gente vai ter que abrir pra essa horda de zumbi? Não, não vou fazer isso agora, não Vamos lá, ó, tá aparecendo zumbi de todo mundo. Tchau, gente, gente Me ajuda, meu Deus, eu tô lascado Que nojo, tamo pisando No meio de toronça de zumbi, velho Será que eu tenho que passar aqui em cima deles e pegar Essa parada? Eu não sei não, hein, o que fazer ainda. Vamos lá, vamos abrir a próxima porta. Tem uma escada agora. Beleza. Joguinho sinistro. Ah, eu não sei. Então, end... Ah, terminar. Novo jogo. Ah, uh, tal. Ah, é, gente. Era só um tutorial, meu Deus. Start. Eu não vou nem escolher. Uh, tá, vamos lá. Não sei. Vamos lá. Eu tô, eu tô apertando aleatoriamente. Se você souber o que fazer. Já vai, Joe. Nossa, já chegamos como? Já... Let's go, boy. Nossa, mano! Nossa, mano! Vamos pegar aqui o carrinho. Taca no zumbi. <risos> Pega o carrinho, bicho. Taca no zumbi. Vamos derreter, vamos fritar esses caras, velho. Tchau. Ai, droga. Droga, droga, droga, droga. Vai pra lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Pega o carrinho de novo. Carrinho quebrou. tchau na cabeça. Pega aí o carrinho. tchau. na cabeça. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro na horda de zumbi agora, ó. Acertamos três, mano. Mas é brabo. Ai, meu Deus. Ai, puxe. Nem tinha acertado, hein? Foi mentira, hein, joguinho. Ah, meu Deus, mano. Tem um monte, velho. Ainda bem que o carrinho, ó, não serve só pra fazer compra, família. Ó, oh. Oh meu Deus, oh meu Deus, que joguinho mais doido, será que eu consigo pegar o carro? Nossa mano, sei lá o que eu fiz, deu ruim, eita vamos pro bar, bora, bora, vamos pro bar, nós tá no botecão, lá parecia que não tinha sido muito bom, os caras não gostou muito, que a gente não matou muito zumbi, vamos ver se a gente acha, mano tem uma, a gente tá no meio de uma horda de zumbi aqui, só a mina tem os cacetete e eu não tenho nada, Aqui a saída. Beleza, não consigo entrar na casa. Tá cheio de lixo. Ó, eu consigo entrar nessa, eu acho. Entrei. Beleza. Tá cheio de lixo na porta. O negócio é sair. Bora, vamos sair. Beleza. Ah, meu Deus. Cadê a nada pra me defender, meu? Eu não consigo achar, mel. Socorro, mel. Me ajude, mel. Meu, Mel. Mel Vamos entrar aqui, ó Ai, droga Tem um monte de zumbi, velho Bigodinho na régua Vamos lá, bigodinho na régua Vai, chama a atenção do zumbi Bora Vamos entrar agora lá no Vamos entrar naquele botequinho Opa, opa Boa, garoto Desviamos Vamos, vamos entrar Entra, entra Boa Achamos Garrafa Será que eu uso garrafa? Toma Taco de bilhar Toma Ó, oh, taco de bilhar Nossa, mano Acho que o taco de bilhar é a arma mais forte que tem nesse jogo, bicho Toma tchau. Cá, tchau. Tem muito zumbi, gente Tchau. Afasta o zumbi, afasta, caiu, já era, morreu. Boa, mano, a chama. Tchau, cachau, cachau, cachau, tchau. Pera, mano. Tem uma mulher ali, nós temos que falar com ela. Tá tchau, tchau, cachau, tchau. zumbi. Tá zumbi, tchau, zumbi. Zumbi. zumbi. Bora, bora, bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai, frita. Bugou, bugou, bugou, bugou, bugou, bugou, bugou, bugou. Vai, bugou, bugou. Boa. Eu acho que o taco é a arma mais forte desse, desse joguinho, manos. Sem zoeira. O taco é muito forte, velho. É por quatro horas, tá. Vamos, vamos deixar ela sozinho? Não. Vamos ajudar, né, acho, que tem que ajudar, né, gente? Bancada. Ué, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o zumbi vindo atrás. Meu Deus, mano. Ajuda, mulher. Quebrou o taco, quebrou o taco. Cadê? Eu preciso de outro. Me dê um taco, senhoras, uma garrafa. Vai. Eu não tem outro taco. Putz, mano. O taco é muito bom, mas também... Ah, corre, gente! Entra no carro. Bora. Equipar. Será que eu consigo equipar? Ah, não consigo equipar, mano. Veículo, bora. Ah, não, mano. Joguei a garrafa no veículo, velho. O que, que tá acontecendo? Bora, bora. Bora. Start Car, vamos. Só vamos. Boa. Saímos da cidade, salvamos alguém. Ó, matamos 29 zumbis. E ó, mais alguma outra coisa lá. Recrutar ela. A gente. É... Agora sim, ó. Pelo que eu entendi, a gente tem a opção de recrutar a Sib, Acho que é o nome dela. Uh... Start 10 médicos. Uh... Stash. Ah não, Stash 75. Tá, vamos recrutar a Mina. Vamos ver se ela ajuda a nós, beleza? Tá, vamos visitar os traders. Aqui a gente vai pegar comida, é isso? Uh, Dá Tá, vamos lá, acho que a gente tem que comprar comida Ok, bom Eita, mano Olha o cara não tem os braços, velho Como assim? O cara é fortão da academia, não tem os braços Eu tô dando um soco no zombie Mano, lascou, velho Ferrou Bahia, ferrou Bahia Ferrou Bahia, velho Meu Deus, gente Meu Deus, mano, o que, que tá acontecendo? Eu tenho que escapar, mano Quem que ele tá atacando? Vamos lá, vamos matar, vamos matar. Vamos matar todos esses filhos da pedra. Nossa, ele morreu, velho. Não, ele morreu, mano. Eu vou entrar no carro e ir embora. O fortão da academia foi o único sobrevivente, bicho. Mano. Ou a gente tinha que trocar de personagem pro fortão da academia, ou a gente morreu mesmo, literalmente morrendo meio de zumbi. Dia seguinte, beleza, nosso carro está quase acabando a gasolina, tá quase pegando fogo. Apartamento. Tá, vamos explorar o apartamento. Eu acho que não era isso que a gente tinha que fazer, mas enfim. Beleza, vamos ver se a gente acha a gasolina. Creio que seja muito difícil. Olê, olê doido. Mano, nosso personagem não tem os braços, velho. Meu amigo, ai, aqui eu consigo abrir? Boa, garoto, boa, garoto. Que que é isso, mano? Olha, ele é fortão mesmo, doido. Que que é isso? É um sapão, mano. Ai, meu Deus, é um zumbi. Ele peida, velho. Vem, zumbi. Só vem, zumbi. Toma, zumbi. Só vem, zumbi. Só vem, zumbi. Toma, zumbi. Hum, o golpe desse cara fatal é um os velho. Eita, meu, que isso... Gabiru Gabiru É tu, meu filho Vamos ver se a gente acha aqui Nossa, esse cara é muito forte Gabiru, é tu, meu filho É tu, meu filho Toma Toma essa do Gabiro. Toma essa do Gabiro na cabeça. Na cabeça. Toma essa do, do Gabiro na cabeça. Toma essa do Gabiro na cabeça. Boa, garoto. Peguei um osso. Peguei um osso. E nós tá, da, nós tá bravo. Sai da frente, nós tá bravo. Cheio dos ossos, boy. Opa, opa. Achamos dinheiro. Um cofre. Achamos balas, mano. Você é bravo, Gabiro na cabeça. <risos> Vamos ver do outro lado. Vida lá. Tem outro zumbizinho aqui. Ó, oh, sai da frente que nós tá como gabiru dos peijos. Calma aí, vou pegar um bagulho aqui. Vou fritar ele na bala. Vou fritar ele na bala. Toma na bala. Toma na cabeça. outra portinha aqui. a gente pega a cama. Já joga, já reme. Achei um lanche, uma comida. Caraca, bicho. Aí sim. Vamos lá, vamos ver. Achei comida. Toma no gabiru. Toma no gabiro. Que eu adorei. Eita, bravo, bicho é, bicho é bruto Bicho é bruto, fi, sai da frente tá não tem nada mais aqui embaixo Vamos lá, hein Ó, peraí que eu acho que tem coisa aqui dentro Boa, chama um kit, um medkit Deixa eu ver Ah, não, nada, era só a privada mesmo Não tem mais nada, já visitamos esse hotel Nada, saída Gabiru na cabeça Vamos pegar, vamos pegar, vamos Toma, quebrei a privada Toma, seus bravos, vamos lá Toma, seus bravos Toma, seus bravos, vamos lá Toma, seus brabo. Toma. Agora que eu aprendi, fi. Sai da frente, meu garoto. Toma, seus brabo. Toma, seus brabo. Agora eu aprendi. Será que eu saí só assim? Ai, já atinge. Ai, mano. Será que isso é um bug? Isso deve ser um bug, mano. Ah, não. Ferrou Bahia, bicho. Agora lascou. Tá de noite. E o gabiru na cabeça... Toma o Gabiru na cabeça Eita, Gabiru, vai, meu Vai, Gabiru, tá escuro, Gabiru Fecha a porta, vai, Gabiru Fecha a porta, Gabiru Fechou a porta Boa, chamo mais bala Ó os caras batendo na porta, velho Quebraram a porta, mano Toma, Gabiru Ó, isso é um bug, ó Aprende, meu, aprende Que o Gabiru não pega Assim o Gabiru não pega, mano Aprende o bagulho A bagaça é doida o botando de Gabiru aqui, ó, no quarto E eu só segurando a cama, ó, ó, ó Aprende, Gabiru Ih, caraca Ferrou bahia, Ferrou bahia, Ferrou bahia mano. Ai, meu Deus. Pega, pega. Boa, Gabiro. Toma, Gabiro. Na cabeça. Mano, calma aí, gente. Nossa, nossa. Nossa, fecha. Esses caras vão vir, mano. Eles estão quebrando a porta. Eles vão vir pra cima, mano. Então vem. Então vem, Gabiru. Então vem. Toma, Gabiru. Toma, Gabiru. Não, mano. Tá doido? Arremessa nos caras, velho. Arremessa nos. Messa nos caras, Gabiru, mano. Cadê? Toma, toma, remessa Vamos pegar essa daqui então, vamos lá, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Beleza, já tá com a porta aqui Ah, aqui ó, tava fechado Vamos abrir. Pega a privada. Sabia que ia ter nego aqui, velho. É, tá de noite, mano. De noite. Dele é chafioso, tá ligado? O bagulho é... Mano, as ideias é outra, bicho. Ué, por que que eu ainda não bato? Não entendi por que, que eu não bato, mano. Tá, beleza. Tem mais outra porta aqui. Opa, tem... Você viu lá que tem um gabiru do outro lado. Pegamos alguma coisa que talvez seja importante. Não sei. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Sai da frente. Toma. Eita. Eita, bicho. Catei o chuveiro. Agora sai da frente que o chuveiro tá... Tá quentinho, Mano, nesse frio, chuveiro quentinho oh, Cacilda Olha o que eu fiz no microfone Olha o que eu fiz no microfone, bicho, ó Foi mal, foi mal, foi mal Dei um soco no microfone, sem querer Aham, uh -huh, sei Bom, vamos lá, o Gabiru tá com chuveiro o Gabiru é brabo, bicho homem Opa, era pra mim ter subido, mano Beleza, vamos lá, agora a gente vai ter que ir pra cá Que o Gabiru tá na frente Vamos descer, sair dali Tem alguém batendo na porta, eu acho, hein Não, mano, pega a tome. Tome. Pega privades, tome Pega privades e tome Pega, tome Gabiru que é tua... Tome Gabiru, não temos mais Proteção, gente do céu Precisamos de proteção, dá no Gabiru Dá no Gabiru, morreu, morreu Gabiru morre, boa Achamos, achamos almôndegas Ó o Gabiru aqui ó, tome Gabiru Caraca velho, estamos cercados Nós... A gente é brabo, a gente é brabo E fortão da academia Opa, quebramos no pau, fi Ô, oh, Gabiru, ô, oh, Gabiru Tira isso daqui, Gabiru Beleza, agora pega o sofá, Gabiru, pega o sofá Bora, fortão da academia Que que é isso? Ó, oh, segurei pra mim Obrigado, era um lanche Ó, oh, segurei pra mim Vamos lá, Gabiru Segurei pra mim, Gabiru Eita, mano Olha esse escopeta Putz, grilo, eu não sei usar escopeta, velho Toma, Gabiru Mano, eu não sei usar escopeta Que que é isso? Achamos. Taca a geladeira no, no homem. Caraca, achamos uma escopeta, mano. Chutei. Que que é isso? Que que é isso? Eita, mano. Sai da frente que o Gabiru tá bravo. O Gabiru é homem. O gabiru tá macho hoje, fi. Bora. Achamos uma escopeta. O que, que é isso? É um pedaço de bolo? Hum, não, não era. Era cérebro. Era cérebro. Era. Toma. Como é que será Toma. Nós né? tá com o fogão na mão, fi. Ai, ele tá passando mal. Meu Deus. Ferrou Bahia. Ferrou Bahia, mano. Ferrou Bahia, gente. Ele tá cansado. Como que eu vou fazer agora? Eu preciso ir embora. Olha os gabiru, mano. Olha os gabiru, mano. Toma, seus gabiru. Toma, seus gabiru. Ele tá muito cansado, gente. Ele tá muito cansado. Até o fortão da academia cansa. Gente, vamos, vamos, vamos. Precisamos ir embora. Toma, gente. Gabiru, vamos Gabiru, buga o bagulho Gabiru Nossa meu, Ai, meu Deus, eu vou morrer Sai carnita, vamos sair uh, Yes, vamos para o carro, ok oh, é, Sem o carro, eu saí correndo sem o carro mano Putz grilo velho, eu achei que, putz grilo mano O carro, o carro zoou, o carro foi zoado pelos zombies Entra no carro mano que doido tá fazendo, mano? Ah, o carro está fechado. Ah, tá. Vamos ter que achar. Vamos ter que achar a chave. Oh, eu morri, mano. Vou aproveitar essa deixa e vou finalizar esse vídeo por aqui. Você acha que você entendeu o jogo? Tava em inglês, velho. Desculpa, eu não sabia que não tinha em português. Mas enfim, mano. Esse joguinho aparentemente é bacana. Mas a gente precisa aprender sobre inglês para poder jogar. E eu especificamente... Quebrei a cara aqui, mano Eu não sei o que fazer Eu achei legal, você pega o Fortão da academia O Fortão solta peido Pra poder ganhar, vai saber, vai entender, né, mano Talvez o cheiro espanta zumbi Mas ele já fede, pô, tá podre não dá pra entender muito bem, né? O nosso carro, ó, ó resumo da história. Perdemos o nosso carro, morremos com um personagem que a gente tava no começo. Arrumamos um portão que não tem os braços. Ele solta tá peido pra melhorar a situação. Pegamos uma escopeta que nem sei como é que faz pra atirar. Bagulho é doido, irmão. Bagulho é doido mesmo. Bom, mas é isso. Eu acho que o importante é a diversão. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Eu vou postar mais coisas assim, beleza? É nóis, valeu, tchau, tchau. Um beijão. Se inscreve aí, deixa o likezão maroto pra ajudar. E é nóis. É nóis, meu. Valeu.